E aí você já assistiu um pouco aí de como é ser aluno do curso de teclado online, ok? Vamos à aula então? Bom, para a gente começar a trabalhar a questão de reharmonização, a gente precisa entender então um conceito básico, tá? Que se chama 251, ok? É o principal conceito que a gente vai usar aqui é 251 e sub 5, ok? É o 251.